Olá, muito boa tarde, bem-vindos a mais um Workshop da Casa em Direto. O meu nome é Joana e hoje vamos aprender a fazer uma mini horta na nossa casa. Uma mini horta é super fácil de fazer, é económica, é acessível a toda a gente e traz muitos benefícios para o nosso bem-estar e promove muita coisa positiva na nossa vida, portanto não há razão nenhuma para este não ser o dia em que vocês decidem abraçar este projeto, ok? Uh, muitos de vocês provavelmente estão a ouvir falar deste tema pela primeira vez Outros já têm hortas crescidas lá em casa a dar em abundância, mas, independentemente do vosso caso, aproveitem bem estes 45 minutos para fazer as vossas questões, para esclarecer as vossas dúvidas, porque hoje temos connosco o guru da jardinagem. <risos> <Epá>. <risos> e, portanto, ela é engenheira agrónoma e é um poço de sabedoria e de experiência, a nossa estimada Ana Carvalho. Bem-vinda, Ana. Olá, boa tarde a todos. Vou começar já a lançar-te uma pergunta, que é como é que, surgiram, como é que surgiu esta ideia das hortas urbanas? De onde? Ora bem, esta questão das hortas urbanas, na minha opinião, porque é só isso, vale o que vale, tem muito a ver com a aproximação das pessoas à natureza. A partir do momento em que as pessoas começam a... que desconhecem de onde vem a produção daquilo que comem, estão a ter outras preocupações ao nível de saúde que nunca tiveram, uhum. Uhum, passaram a querer saber o que é que comem. Pronto. E a forma, uma das formas disso acontecer é efetivamente uh, ter a sua própria horta, porque conseguem uh, saber exatamente como, é, como produzem os seus alimentos. As hortas, antigamente, estavam associadas às pessoas da província, às pessoas com menos cultura. Todas as pessoas que vieram da província ocupavam terrenos para fazer as suas hortas, e isso não era muito bem visto. Felizmente, isso mudou e as pessoas perceberam que, psicologicamente, em termos terapêuticos, a horta é uma coisa fantástica, porque a pessoa, enquanto trabalha a horta e trabalha uh, na jardinagem, o cérebro fica completamente vazio. Portanto, é muito bom em termos terapêuticos e além de saber o que é que comem. Portanto, eu penso que houve uma aproximação das pessoas à natureza. Okay. É isto. Uh, eu ia iniciar isto por falar uh, um bocadinho na questão da pegada ecológica, porque esta questão da, da, das hortas veio muito com esta consciência ecológica que passámos todos a ter, de repente, não só as pessoas da minha área, porque todas essas já têm e é normal, mas todas as outras pessoas, especialmente pessoas de áreas completamente diversas, pessoas ligadas à finança, pessoas ligadas a trabalhos altamente estressantes. Essas pessoas começaram a ter outras preocupações, e bem, começaram a ter receio da forma como os filhos vão crescer e bem e dentro desse registro chamemos-lhe assim as pessoas regem-se ou deviam reger-se ou já se regem mais pelos princípios básicos dos sete R's e o que são os sete R's? vou olhar aqui para a minha calma é um, repensar 2. Recusar. 3. Reduzir, 4. Reparar, 5. Reintegrar, 6. Reciclar e 7. Reutilizar. Pronto. Estes 7, entre aspas, novos princípios, porque não são novos, apenas foram acrescentados alguns aos iniciais, têm basicamente a ver com uma coisa que é super importante se chama responsabilidade individual. O problema é de todos nós, não é uma coisa daquela empresa ou é de todos nós, portanto. E isto, se todos fizermos um bocadinho, pronto. E eu vou falar muito pela rama porque eu tenho aqui muito trabalho para fazer na prática. A questão do repensar o consumo, para mim é o mais importante, é eu preciso disto que vou comprar ou efetivamente eu só estou a comprar porque isto dá-me um calorzinho momentâneo pronto, e esse ato uh, pode efetivamente uh, ser repensado, ou seja isto acontece muito connosco mulheres com a roupa e com os sapatos e com tudo isso, não é? Nós temos 30 pares de sapatos e se calhar só precisávamos de dois, mas também nos dá algum calorzinho, portanto, repensar não de uma forma um, fundamentalista, porque não é disso que se trata, não é? Mas repensar um bocadinho a forma como compramos e como consumimos, depois, recusar, não comprar produtos provenientes de empresas que, reconhecidamente, tenham mais práticas. Pronto. Isto é uma das coisas que, a meu ver, também é importante pensar um bocadinho nisto e formarmos um pouco, pronto, há um bocadinho aquelas questões das lojas do comércio justo, para tentar um bocadinho pensar o nosso consumo também por aí reduzidos, ou seja, muitas embalagens, muitas vezes nós compramos, e porque não temos alternativa, não é, não é uma questão de opção, muitos produtos sobre embalados, produtos sobre embalados é uma coisa que nós podemos evitar comprar, pronto, reparar, reparar as coisas, fazer meias, uma coisa que todos ouvíamos as avós, ah, o que é que fazer as meias, pronto, hoje em dia... Uh, reparar é muito caro vou falar, por exemplo, da questão dos eletrodomésticos não encontramos mas pronto, sempre que possível e sempre que isso seja viável uh, reparar pronto. com a roupa nós reparamos efetivamente, não deitamos a roupa fora cozemos, uh, reparamos uh, até inclusivamente a modificamos quando já não gostamos dela pronto, reciclar que é a forma de que Estamos todos mais habituados a, a, a ver e a falar sobre. Pronto, reciclar é importantíssimo. E o reutilizar, Pronto, que no fundo é um bocadinho por aqui, que vamos hoje. Vamos reutilizar um saco, que pode ter sido utilizado aqui para as compras, para fazer uma horta. Horta é essa? Muitas vezes a questão que se prende com as hortas é o espaço. Ah, eu não tenho jardim, eu não tenho uma área de terreno, eu não tenho espaço. Se quisermos, todos temos espaço para fazer uma horta. É apenas um saco do Roi Merlin, pronto, que pode ser utilizado e reutilizado para fazer a horta. Eu não sei se a Joana quer fazer aqui mais alguma pergunta, senão não. eu vou... Avançando, pronto. Um, com o um saco, um saco simples, um, quando eu abro este saco, eu percebo que este saco cabe em qualquer lado, ok? Numa marquise, numa varanda com um metro quadrado, até pendurado na minha cozinha, se eu quiser, dá para. Pronto. Claro que. Isto não é para fazer abóboras, ou não é para fazer melão, ou não é para fazer essas culturas que todos nós sabemos que ocupam imenso espaço. Mas, dentro do básico, não é dá para fazer a horta para principiantes com culturas fáceis e muito básicas. E isto é muito importante. Quando nós pensamos em fazer uma horta, temos que ter, como condicionante, 6 horas de sol. Ponto final, Pronto. 90% das culturas hortícolas e das plantas com flor é igual, precisam de 6 horas de sol. Pronto, temos que ter 6 horas de sol, temos que ter um bom substrato hortícola, que é a terra. Pronto. Neste caso, nós vamos usar o Ciro Horta. Pronto, é uma empresa portuguesa que está no mercado há muito tempo, produz substratos. Este substrato de horta tem tudo aquilo que nós precisamos. Não é preciso utilizar adubos, não é preciso utilizar mais nada. Se utilizarmos o ciro horta o ciro horta está preparado para que as nossas culturas cresçam equilibradas. Pronto. Quando, depois de utilizar o substrato quando formos modificar a horta, ou seja, quando formos mudar de culturas novamente, eu não preciso substituir esta terra que cá está. Preciso faço a minha colheita de cultura e depois, à medida que essas culturas vão acabando, porque as culturas hortícolas duram pouco tempo, é? têm o seu ciclo, dão o seu fruto, cumprem a sua função e depois morrem. O que é que eu faço com essa terra? Eu utilizo húmus de minhoca, que também é um produto da Ciro, que no fundo é um composto orgânico, e com húmus de minhoca eu acrescento a esta terra. Ou seja, se eu quiser uh, limpar um bocadinho, quer dizer, tirar as raízes, tudo isso, mas esta terra ainda tem nutrientes para continuar a produzir mais hortícolas. Ok? Pronto. Prática. Pego num saco destes, o que é que eu faço? Só aqui. Este saco, quando eu coloco a terra dentro, ele abre, portanto, e abre muito, fica gordo, fica estranho. Pronto, e como eu vou plantar nas laterais, o que é que eu lhe faço? Eu agrafo, portanto, pego um agrafador e aqui nesta dobra, que tem aqui de lado. Vou tentar pôr isto aqui de forma a que se veja. Eu fecho um bocado com o agrafador para ele não abrir tanto. Ok? Pronto. Pego do outro lado e faço exatamente a mesma coisa. Pronto, o que é que eu posso fazer com este saco? Perguntam vocês que culturas. ficam ficou sem Eu é vou -te graves, perguntar. Existem, existe alguma planta, há a falar de ser morta para principiantes? Existem plantas mais fáceis de. de existem de plantas fazer? mais fáceis. Existem plantas muito fáceis que é com, com as que nós vamos fazer esta hora. A alface é uma planta muito fácil, tem uma taxa de sucesso enorme basicamente só precisa de água, o espinafre é uma cultura muito fácil, o morangueiro é facílimo, o piripiri é facílimo e depois temos imensas aromáticas que, como sabem, na natureza as aromáticas crescem praticamente sem qualquer condição, ou seja, crescem nas pedras, dão flor nas pedras e... Não precisam basicamente de nada. Estamos a falar, por exemplo, ali da Alfazema, que é uma planta que cresce uh, nas condições mais Acrestes. inóspitas e desfavoráveis. Pronto. E a grande maioria das aromáticas, estou a falar, por exemplo, aqui do tomilho, uma planta maravilhosa, super resistente, uma das minhas favoritas, com cheiro maravilhoso. E que basicamente precisa que a deixem em paz. Okay? Portanto, todas estas plantas aromáticas de que eu estou a falar são muito pouco tolerantes à falta de água, portanto, ao excesso de água. Portanto, são plantas que precisam de muito pouca rega. Uh, qual é a nossa outra preocupação aqui no, no, no saco? Pronto, estamos a falar de plantas fáceis, mas é super importante. Um, Plantar coisas com as mesmas necessidades hídricas. Ou seja, plantas que têm as mesmas necessidades em água. Porque, Por exemplo, temos aqui o poejo e a grande maioria das mentas, que está aqui outra, a hortelãs de são plantas que necessitam de mais água do que, por exemplo, o morangueiro ou o alfazema. Portanto, é importante que essa, esse cuidado a juntar plantas com, os mesmos, com as mesmas necessidades hídricas dentro do mesmo saco. Porquê? Porque senão eu nunca tenho as plantas bem. Tenho uma que tem falta de água e tenho outra que tem excesso de água. Portanto, a grande maioria das aromáticas não tolera o excesso de água e o encharcamento. Pegando por aí, é muito importante que qualquer vaso, e isto eu vou fazer no saco, é para repetir em todos os vasos, todas as floreiras, em tudo, isto tem que estar furado. Para quê? Para que a raiz da planta não encharque. Porque se a raiz da planta encharca, apodrece. Pronto. Então o que é que eu vou fazer? Vou colocar alguma coisa por baixo para evitar que a água já por já, depois... já vamos pôr. Quem quiser, para que não haja perdas, por exemplo, numa varanda aberta, o que é que pode pôr? Pode pôr, por exemplo, um cartão que absorva a água a excesso, e depois as plantas, sendo um cartão e tendo aqui, primeiro, sendo aqui aberta, porque a pilaridade vão puxar essa água outra vez para cima. Portanto, ou então, por exemplo, no caso dos vasos, põe-se um prato, não é? Sim. Neste caso, podemos pôr um saco, um. Qualquer coisa que retenha água. Por exemplo, e eu vou aproveitar, vamos imaginar que este vaso não está furado, que o saco é feio. Que não é, este saco é giro. Muito giro. O que é que eu posso fazer? Este vaso não é furado, serve de recipiente para a água, portanto a água fica retida aqui e o meu saco fica aqui e eu tenho. este efeito, ok? Portanto, eu tenho um vaso bonito, um recipiente bonito um, dentro de um recipiente que neste caso me retém a tal água que, que, que sai. Pronto. O que é que eu faço ao saco? Com o um x -ato. Dou-lhe aqui um corte pequenino, ok? Cortezinho. Corte de um lado. Só vais fazer dois cortezinhos, é isso? Um corte o outro. Só dois. É o suficiente? Dois cortes é suficiente. O que é que é importante? Que a água não fique aqui retida. Depois, para todos os vasos, todas as floreiras, tudo. Uma boa drenagem é um sucesso de qualquer planta. Interior, hortícula, aromática, planta de flor. O que é que eu faço? Leca, argila expandida. Neste caso, forro o fundo do saco com mais ou menos três dedos de altura de leca. O saco é grande, uhum. leva muita leca. Quantos centímetros? Mais ou menos de leca? Três dedos. Três dedos a esta okay. altura, mais ou menos. Para que é que serve a leca? Pois é isso que eu tinha preocupado. para drenar a água. Okay. Após o fundo do saco tapado com leca. Muito importante. Olha, tenho aqui uma pergunta para ti, Ana. Qual é a melhor altura para semear feijão verde? É um bocadinho... É, é, é, é há um mês atrás, mais ou menos. Ah. Portanto, <risos> para o ano que vem. É? Pronto, é há um mês <risos> atrás. Mais ou menos. Pronto. Mas depende da temperatura. Ok. Porque se estivermos com temperaturas muito baixas, as coisas não germinam. Se estivermos tiver, com temperaturas altas em fevereiro, se calhar também podemos semear em fevereiro. Okay? Okay. Tem muito a ver com a temperatura, uhum. essencialmente. E as plantas que nós. As hortícolas também têm épocas para serem plantadas, todas as elas? As hortícolas têm épocas próprias. Temos hortícolas de inverno e hortícolas de verão. E que as aromáticas neste momento também? Que estamos aqui a trabalhar com as de verão. Okay. É o tomate, basicamente. É, é tudo aquilo que nós comemos na salada ou tudo aquilo que nos aparece nos mercados. Pronto, isso é daquelas coisas que eu não especifico muito aqui, porque acho que essa informação se pode tirar do Google, okay. que é o nosso pior inimigo. Está na. E é nas... e... não sei se nos artigos tem essa informação, mas nas sementes, pelo menos, costuma ter. Pronto, nas, nas sementes, se... não sei se querem filmar, tem aqui a indicação, não só, que era aquilo que eu falava, que é importante, é... Dos meses, porque muitas vezes as sementes não são portuguesas e não têm o nosso calendário, por acaso eles aqui sementes italianas, espanholas ou portuguesas têm exatamente o mesmo calendário, não tem questão, porque nós somos temos todos o clima mediterrâneo. Se forem sementes, por exemplo, holandesas ou inglesas, já não é assim. E eles referem aqui e bem a temperatura. Pronto, porque isto no fundo. No fundo já não é bem as estações do ano. Tem mais a ver com a temperatura que temos estado, com temperaturas de verão até novembro. Portanto, uhum. isto tem mais a ver com a temperatura do, do que propriamente... Do Mas acho. as aromáticas, por então, exemplo? Neste momento, só uma à parte aí para o feijão verde. Nós estamos a comer feijão verde. E o que é que isso ah, quer dizer? Quer dizer que, a parte do que é feito em estufa, isso não vale para o que é feito em estufa, porque tudo é produzido todo o ano, uhum. nós estamos a comer feijão verde. Portanto, estamos a comer feijão verde é porque ele já teve que ser produzido. ok, okay. Já agora, estamos aqui um, na questão do feijão verde. Isto é uma sementeira com a tal reutilização que falámos. Portanto, temos os rolos de papel higiênico, uma taparuer daquelas que a tampa desapareceu. Isso também é um clássico. Ah, exatamente, é um clássico. Um, e esta sementeira foi feita no dia 2 de Maio. Pronto. O que é que é importante quando fazemos estas sementeiras para depois utilizar nas nossas hortas de saco e nas nossas outras hortas? Escrever o que é. Está aqui, rúcula. E a data da sementeira, 2 de Maio. Pronto. Eu gosto de fazer estas experiências para perceber que em diferentes alturas do ano as coisas germinam mais rápido ou mais lentamente. Pronto. Temos aqui melão. Temos aqui abóbora já a germinar. Não sei se querem Pronto, um bocadinho mais lento. E temos aqui manjericão. Pronto. O que é que eu ganho em comprar em pré-planta? uma garantia de que a planta é de boa qualidade e vai produzir, porque isto são variedades quando, quando uh, os agricultores portugueses que produzem estas pré-plantas que eles vendem aqui, as produzem, isto são as melhores variedades. Ora, o que é que eu ganho com uma pré-planta? Ganho um mês, pronto, eu ganho um mês. Portanto, isto em termos de custos é barato, as pré-plantas é uma coisa que é barata e eu ganho um mês. Ok? Pronto, portanto, semear é interessante para as crianças para os miúdos perceberem a, que a isto vem da semente. Uh, e já agora queria só dizer aqui uma coisa. Quando eu semeio, a variabilidade genética da semente diz-me que aquela, aquela história do ah, eu vou guardar este melão que era muito bom, eu vou guardar as sementes deste melão que era muito bom. As sementes têm o DNA do pai e da mãe. Portanto, não quer dizer que aquela semente seja exatamente igual à planta-mãe. Muito pelo contrário. Aquela semente tem o pai e a mãe. Pronto. Quando eu reproduzo por estaca, que é o caso aqui, por exemplo, desta aromática, em que eu retiro um raminho destes e planto na terra esta planta é geneticamente igual à planta-mãe, ok? Portanto, eu sei que, neste caso, quando eu fizer... Uh, uh, esta, Quando esta planta ganhar raiz e der origem a uma nova planta, esta planta é geneticamente igual à planta-mãe. A de semente pode não ser, ou seja, eu, eu semeio umas sementes de melão e não há garantia nenhuma que aquele melão seja realmente bom. Okay? Portanto, vale a pena. Há, aqui uns, há uns senhores que se dedicam a isto, estes senhores dedicam-se à terra, a Ciro. Há senhores que se dedicam à produção de sementes. Portanto, isto é baratíssimo. Não vale a pena andar a inventar. compra se um pacotinho de sementes que já se sabe que tem uma taxa de germinação ótima e que são variedades trabalhadas e estudadas. Pronto. Ana, tenho uma, uma pergunta parte? para ti. Sim, temos de fazer o saquinho. O uh, um sítio me pergunta, como é que se deve proceder com as ervas aromáticas que se compram envasadas, mas que depois morrem passado uns dias? Ora bem, uh, depende das ervas aromáticas. As ervas aromáticas compradas devem ser mudadas uh, para um vaso do dobro do tamanho quando chegamos a casa. Coisa que ninguém faz. Deixamos-las lá estar naquele vasinho, que é o vasinho do viveiro, e vou mostrar porque estas... É exatamente a mesma coisa. E normalmente as plantas, quando vêm de viveiro, estão assim. Vem isto? Pronto. Isto, isto que está aqui chama-se o vício do vaso. E estas raízes todas aqui à volta querem dizer que eu já não tenho espaço para estar aqui. Preciso de substrato. Portanto, o que é que eu deveria fazer a esta planta? Automaticamente, desfazer o torrão. Isto é muito importante. Tenho que desfazer o torrão. Para quê? para estimular a produção de novas raízes. Okay? Portanto, eu desfaço este torrão e planto esta planta num vaso com o dobro do tamanho okay. do que ela está. E muitas vezes, quando nós compramos as ervas aromáticas, nunca as mudamos de vaso. Pronto, Algumas dessas ervas aromáticas, os coentos e o manjericão especificamente, têm o seu ciclo de vida muito curto, que são basicamente dois a três meses. E isto quer dizer o quê? Que elas começam a espigar, cumprem o seu ciclo, cumprem o seu ciclo, que é dar flor e dar semente. E elas não morrem porque foram maltratadas, elas morrem porque cumprem o seu ciclo. Okay? E é só isso. Muitas das vezes, agora, tomilhos, hortelãs, salsas, tudo deve ser mudado de vaso quando chegamos a casa. Pronto, ok. o isto serve para. É como o filtro do café, ok? Portanto, isto serve para quê? Para que a leca não deixe passar a terra. Portanto, se os materiais se misturam, muitas vezes vemos a leca com a terra por cima. Isso não faz sentido, porque senão não drena. Portanto, utilizamos. Isto chama-se geotêxtil. Pode ser. É comprado em rolo. Pode ser usado geotêxtil, mas também pode ser utilizada uma t-shirt de algodão, por exemplo, que já não utilizamos. Okay. Para a leca, podem ser utilizados também cacos de barro, é igual. Pronto. Colocamos o geotêxtil de forma a colocar a terra dentro, portanto, isto vai ficar, digamos, que forrado e depois temos o cuidado de colocar a terra Hã? aqui dentro, para que não se misture com a leca. Esta camada de leca faz a tal drenagem impede que as raízes estejam com a água acumulada e que apodreçam, porque isso é 90% da causa de morte das plantas excesso de água okay? as plantas morrem mais por excesso de água do que por falta de água pronto como isto o tempo urge hum, já temos um saquinho aí temos no. Temos aqui um saquinho já com terra. Eu vou pôr este aqui na parte de baixo já preparado. Ora bem, o que é que nós temos aqui? Temos, em termos de área de plantação, temos esta superfície, temos esta superfície, temos esta superfície. Temos esta superfície. Como é que as hortícolas devem ser agrupadas? A questão das incompatibilidades de algumas plantas com as outras, pronto, e fala-se muito das plantas companheiras e das plantas antagónicas. Como é que eu faço isto no saco? Eu exploro as diferentes profundidades, ou seja, o piripiri é uma raiz mais profunda, é uma planta que tem mais altura, cresce mais, não é? Portanto. O piripiri, eu vou plantá-lo aonde? Ele precisa ter raiz. A planta, uma planta bem estruturada, tem a parte aérea e a parte radicular equilibrada, ou seja, em termos de tamanho. Portanto, eu já sei que o piripiri cresce. O meu piripiri vai ficar na parte de cima. ok? Depois, o que é que eu tenho também, que eu sei que vai crescer, e não é pouco, Uh, e que precisa de alguma estrutura tenho o tomateiro e embora isto pareça tudo muito pequeno em termos de espaço uh, este tomateiro vai crescer vai virar uma planta semi-eropestiva com um porte alto e grande e, para e eu tenho que ter altura para ele portanto o meu tomateiro vai aqui junto do piripiri só um parte os piripiris e os pimentos e os pimentos padrón são da mesma família não devem ser colocados juntos porquê? porque hibridam e o que é que acontece? passamos a ter pimentos padrón picantes e passamos a ter pimentos picantes pronto posto isto que eu já vou plantar aqui em cima o que é que eu, para que é que eu posso utilizar a lateral do saco? Para plantas mais tapizantes. E o que são plantas tapizantes? São plantas que espalham, crescem horizontalmente. Pronto. E posso utilizar também para alfaces. Uma das coisas, vou dar os cortes no saco. Uma das coisas que é importante quando eu faço uma horta no, no, no saco é tentar aproveitar toda a área de cultivo mas isso implica o quê? Também implica que este substrato se esgota mais rapidamente portanto, eu posso utilizar isto de forma intensiva que é o que eu vou fazer agora porque fica mais composto o saco. No entanto, as plantas precisam de espaço, ok? É muitíssimo importante eu ter espaço. Para quê? Para crescerem, porque senão entram em competição umas com as outras. E isso não faz sentido. Ana, tenho aqui uma pergunta para ti. Por acaso, eu ia-te fazer esta pergunta também. Quando tu cortas plantas uma aromática e tiras um bocadinho de manjericão, coentro, etc. Não Ficas à espera que ele volta a crescer, certo? Ele morre e tens como, de voltar a plantar. Não percebi. Se tu tens um coentro já crescido, tiras os coentros, cortas os coentros para usar, ele não volta a crescer. Ele volta a crescer oh. se ainda tiver lá rebentos novos. Ele okay. volta a crescer. Se, se toda a planta espigou e se deu semente, não volta a crescer. A planta cumpriu o seu ciclo. O objetivo de okay. todas as plantas é Crescer, dá semente, dá, dá flor, dá semente, morrer. Portanto, é só isto. Okay. E isso não é maus-tratos. As pessoas têm muito, muito essa coisa de achar que trataram mal o coentro ao manjadical. Não, é mesmo assim. Pronto, o ciclo da planta é curto. Pronto, já dei aqui. Isso é uma coisa que tu não conseguias fazer no vaso. Portanto, esse saco até é mais vantajoso para fazer uma plantação tem muito espaço de cultivo, ok? Portanto, eu estou aqui a apertar bem. É muito importante eu ajustar a terra ao torrão, de, ao mini-torrão das alfaces. Pronto. Portanto, eu neste momento tenho aqui três alfaces. E vocês perguntam. Por que não pões quatro ou cinco? <risos> ou sete? Por que não ponho aqui 300 alfaces que cabem? Porque a alface, quando nós a consumimos, atinge este tamanho. E se eu olhar para aqui, eu percebo que isto já é apertado para as três alfaces. Embora pareça que o saco está vazio. Portanto, se eu quero que estas alfaces uh, se alimentem e não entrem em competição umas com as outras, eu vou plantá-las assim. Pronto. Do outro lado, aqui do lado, eu tive que agrafar o saco, porque ele fica muito, ele abre muito e depois não é bom para plantar, mas tenho aqui uma parte gordinha com muito substrato. Reparem que eu estou a trabalhar a uma altura diferente, ok? Estão a ver os alfaces, uhum. estão na parte de cima. Aqui na parte de baixo, o que é que eu posso pôr aqui? Uh, Posso não. pôr o espinafre, que é uma cultura okay. facílima e que eu estou sempre... E porquê é estás a pôr mais abaixo? Por alguma razão? Para não trabalhar à mesma ah, okay. altura, ou seja, para a planta não entrar, embora a alface esteja ali noutra zona. Pronto, isto, O certo é fazer isto, mas tem que ter cuidado porque estas plantas ainda estão muito frágeis devo desfazer um bocadinho o torrão que ele está uhum. muito duro tu também podes tirar podes tirar essa terra toda que vem e deixar só as raízes não, não neste caso porque isto são pré plantas são plantas ah, okay. novas não não esta planta uhum. não está assim okay? ok não tem raízes de fora não precisa de mais substrato esta planta ainda não Ganhou raiz para este substrato que cá Portanto, okay. eu vou pôr aqui o espinafre. Ana, tenho aqui outra pergunta para ti também. Ok. Que diz... Vou pôr um espinafre aqui, deste lado. Em que altura é que posso plantar alhos? Todo o ano. E, com, e como plantá-los? Todo o ano. E como? Tem alguma. Pode comprar em pré-planta ou vira aquela parte que tem aquela. Zona farfalhuda do alho para baixo, semeia na terra e até mesmo quando, quando os alhos começam a grelar, em casa é fácil, percebe-se tão bem, está ali o do alho, é só plantar. A altura de plantação deve ser o dobro do tamanho do alho. Portanto, a profundidade okay. deve ser o dobro do tamanho do alho. Normalmente, uhum. é as sementeiras é o dobro do tamanho do alho. Pronto, não te quero testar, Ana, mas uh, temos 10 minutos. <risos> Para fazermos um sequinho o que é que eu vou pôr do outro lado? Deste lado eu tenho um espinafre, deste lado seria igual, outro espinafre. O que é que eu vou pôr deste lado que pode ser à mesma altura das alfaces? Os moranguejos, que é a coisa mais fácil do mundo de cultivar. E vais Pronto. voltar a pôr noutra altura. Diferente, ou aí já não faz diferença por estar do lado a lado? Como? A altura em que vais fazer é os morangueiros? Não, porquê? Porque temos espaço. Pois é Temos, isso. temos espaço, temos terra suficiente. O morangueira é uma planta muito tranquila, tem uma raiz muito pouco agressiva, portanto é muito tranquilo. Pronto, nesta, por uma questão de logística aqui, do buraco que eu abri para a terra não cair, eu vou ter que lhe desfazer um bocadinho o torrão. Ok? Como vêem, já tem as raízes... Portanto, eu faço isto para estimular o aparecimento de novas raízes. Vou ter que fazer aqui uma coisa. Uma planta robusta, eu posso mexer à vontade. Portanto, ela não se estraga e não se desmancha. ok? só abrir aqui mais isto um bocadinho. Quantos moranguinhos é que dá um morangueiro desses? Mais ou menos. Depende das condições que ele tiver. Não. É porque é um pouco um frustrante, plantas um morangueiro, o morangueiro e só morangueiro comes um este, este ano, se calhar, vai dar fruto para aí mais três ou quatro vezes. Durante esta época, dar um fruto ou dois frutos. Agora, isto são plantas que, apesar de já estarem preparadas para produzir, aliás, este aqui já tem, eu já, eu já mostro isto para aí, este aqui já tem um. Já tem, tem até um, um morango não tem. Sim. Só plantar aqui isto para o saco ficar composto. Tenho que abrir aqui um bocadinho. Estou-me a perguntar também se se pode utilizar espinafres de corte no saco. Como? Espinafres de corte no saco? Sim, isto são é um espina Todos os espinafres são... Penso que é a mesma coisa que é o espinafre normal, que é o espinafre de corte. Isto é espinafre normal. Ok. Pode-se utilizar qualquer tipo de espinafre. Outra coisa que se pode hum, plantar no saco ou semear, que é uma cultura muito fácil, é a rúcula. Ok? Pronto, a rúcula. Qual é, que é o problema das raízes? Hum, quando falas ainda em compatibilidade de haver muitas plantas no saco, as raízes podem, -se, podem lutar entre elas pelos nutrientes, é isso? Exatamente. Pela moço, água me e me pelos bem. nutrientes. Pronto. Mais ou menos. E nesta terra não vais misturar húmus Não vale a pena? Esta terra está preparada. É o ciro horta. Isto tem todos os nutrientes necessários. Não é preciso acrescentar o húmus O é posto depois, depois, após. Pronto. Agora... Eu encheria isto com mais terra, tenho aqui o meu piripiri. Olha, estão aqui a perguntar em relação às. Bom, primeiro, que quantidade de substrato é que é necessária para este tipo de horta? Quantidade? É um saquinho, aquele o que fizemos de... ali há bocado no lixo, que, se não me engano, são, 50... 60, são aos 60 litros, 50 a 60. 60 litros. É melhor comprar um saco. Tenho aqui outra pergunta. Comprar um saquinho destes. Esse é de quanto? 50, não é? Ou 60? Não. não, esse é mais. Esse 50 100. litros. Ah, um como é que se evita a mosca branca ou outras pragas? Estaria aqui mais de duas horas a falar de pragas. Pronto, A mosca branca hum, é uma coisa muito difícil de tratar, mas hum, o sabão, água e sabão uhum. com um bocadinho de uma tampinha de álcool, às vezes resulta. Normalmente Sim. tem que ser tratada com inseticida. Pronto, basicamente está aqui. Vou tentar dar aqui um ar. Olha, está aqui, a Marlene está-me a perguntar qual é que é o motivo para a rama de uma batata com 30 cm molar. Como? Qual é a razão para a rama de uma batata de 30 cm começar a molar? Só vendo. <risos> Pragas e Não? doenças é uma coisa que só vendo há marcas há manchas há muita coisa pronto portanto a mela pode ser por exemplo piolho pode ser filho verde ou pode ser por exemplo mosca branca pode ser muita coisa tem que se ver tem que... Okay. ela que olhe para a parte inferior das folhas e que veja se tem lá algum tipo de inseto okay. pronto basicamente é, é basta as folhas basta saia aqui a está a, a nossa horta mini horta Uh, tudo isto cresce, não é? Tudo isto depois não compõe uh, e conseguimos produzir aqui em um saquinho uma série de hortícolas de forma uh, muito tranquila, só muito rapidamente, e porque a questão também é aqui a da reciclagem. Vou pôr preciso de espaço. Ó oh, Joana, uh, Joana Batalha, estou com alguma dificuldade em ver a tua, a tua questão, porque estou aqui com um problema no telefone, mas, claro. mas nós respondemos, não foi agora Rapidamente. O final, ok? Tenho mais uma pergunta Na para ti. Na onda do material reciclado. Tenho Posso? Opa. Como, tenho mais duas perguntas para ti. Como combater lesmas e caracóis de forma Voltamos natural? Voltamos à história das pragas e doenças, e depois é fazemos um workshop de pragas e doenças. <risos> já, fazemos um só para pragas e doenças. Sim, ah, então, segunda pera, pergunta. pera, já tenho aqui a da Joana, já consigo ler. Tenho pimenta caiena germinada e quero transplantar agora. Posso colocar num vaso alto ou numa floreira. Em caso do vaso, só posso colocar um pé por cada ou posso colocar vários. Deve transplantar, deve. Uh, e tem que dar um compasso suficiente à planta para ela poder crescer sem competir com a outra. Portanto, se aquela planta em adulto tem este porte, ela tem que os afastar pelo menos 40 centímetros. Okay? Okay. Tem que fazer um compasso de plantação de 40 centímetros. Pronto, reutilizando mais para o material reciclado. Isto é um saco de sarapilheira, pronto, que é o um material mais natural. Tem a desvantagem de que De quando regamos é permeável. Portanto, nesta sim convém pôr aqui qualquer coisa por baixo. E aqui vamos fazer a nossa horta de aromáticas. Pronto, podemos misturar... Também as hortícolas com as aromáticas, quer dizer, não tem qualquer problema desde que as plantas sejam compatíveis. E as plantas que são menos compatíveis com as outras plantas, são as mentas. Porquê? Porque as mentas são invasoras. Portanto, idealmente, as mentas estão sozinhas. Ok? Pronto, que é para não entrarem? em competição com as outras plantas. Neste caso, aqui, tu quando regas uma... um poejo, por exemplo, tu não deves regar sobre as plantas, certo? Deves regar próximo da raiz. Sim. Um poejo Sim. ou o que são muito densas, não é? Pronto, eu queria-vos mostrar. Aqui percebe-se bem. Ah, okay, tá... Esta planta já devia ter sido transplantada. Já devia, chama-se, ir para a terra. No, neste caso do saco, o que é que eu faço com uma planta destas? Esta planta está muito densa, eu posso plantá-la em cima, mas para plantar de lado, eu posso abri-la. Como isto é uma planta que se propaga, como veem, isto é só raízes, ok eu com esta planta, ah, por isso que é uma planta tapiz, tapizante. Eu, com esta planta aqui... Okay. Neste caso, no saco, que eu não tenho muito espaço. Ou seja, eu teria que abrir... Isto muitíssimo para plantar uma planta com um torrão deste tamanho. Ou seja, no saco só daria para plantar isto em cima. De lado, dava para plantar qualquer coisa que eu tenha semeado. Ou seja, eu posso agarrar neste rolo uhum. e enfiá-lo aqui. Portanto, puxa aqui, faz de conta que eu fiz uma sementeira, o rolo de papel vai-se. Fica lá dentro o rolo? O rolo fica cá dentro. O rolo vai-se degradar com a água e protege uma planta. Claro que esta planta precisa aqui de mais duas semanas antes de poder vir para aqui, ok? mas isto veio direto com o rolo. Pronto. Ana, temos 5 minutos no máximo. Ok, pronto. Vamos lá. Menta, laranja, plan. Esta até lhe chama hortelã laranja, portanto é uma menta. Tal como o poejo. Este, este é um bocado maior. A serapilheira é muito mais difícil de cortar. Olha, como afastar osgas? Não faço ideia. Não. Com um cão de caça. Com o pau. um cão de caça. Não, é assim. A osga, embora seja um animal um bocadinho repugnante, é muito importante no controle dos insetos. Por okay. exemplo, uma, uma parede com uma trepadeira que tenha osgas, não tem, quase, insetos. Portanto, a Osga, apesar de ser um bocadinho repugnante, é importante não, mas em termos de ecossistema. Portanto... Okay. Ora bem. está aqui mais uma. Ánia, ah, eu acho que nós vamos acabar esse saco e mandar uma fotografia para os nossos clientes. Porque não temos mais tempo. Ok. Estamos mesmo, mesmo no limite. Pronto. Não, mas vamos vamos só fazer aqui. Ficar o, o saco composto. Isso é o um morangueiro. Um vou desfazer também um bocadinho, porque já tem aqui a raiz, vou uma planta saudável, eu posso amassá-la à vontade, não se parte, não se estraga, não se desmancha, não lhe estou a fazer mal nenhum, estou a estimular o aparecimento de novas raízes. Consegues virar um bocadinho para aqui, para a gente ver? Vir já. Estou só a empurrar. Estou só a pôr o torrão lá dentro. Ok? Pronto. Um morangueirozinho, assim, já composto. O que é que eu fiz aqui? Abri um bocadinho de mais uhum. a sarapilheira. Ok? Portanto, neste caso, o que é que eu posso fazer? Ponho-lhe aqui uma fita colazinha por dentro para corrigir enquanto a planta não ganha espaço. Ou seja, eu posso empurrá-la um bocadinho. Esta planta vai crescer. Pronto. O que é que eu faria aqui se tivéssemos tempo? Ponho este morangueiro aqui, punha um aqui e um aqui. Portanto, tinha três morangueiros. E o que é que ainda faria? Um tomilho de um lado e outro tomilho do outro. Pronto. E teria a minha horta de aromáticas, de uma forma muito económica, muito simples. Pronto. Qual é a vantagem destas hortas com sacos? Se eu não tiver muito sol naquele sítio onde eu tenho, ou tenho sol numa varanda de manhã e sol na outra varanda à tarde, eu pego nela um e levo de um lado para o outro. Okay. Pronto, Olha, espero que... Ah, não... Muito obrigada. Realmente o tempo é muito curtinho, como eu te estava a dizer. Nós Sim. queríamos fazer quatro sacos e há muita matéria e muita informação. Não se preocupem, todas as questões que não foram respondidas durante o workshop vão ser respondidas agora posteriormente. Continuem aí connosco. Já sabem que todos os sábados às três horas temos estes workshops em direto. No próximo sábado vamos ter connosco a Margarida Rodrigues. Vamos fazer um triciclo para a criança. Vai ser super divertido. Portanto, apareçam. Obrigado por terem estado connosco. E desculpem este Obrigada que tão a todos. rápido. Obrigada a todos, até o próximo sábado.